Tenho 57 anos, sou natural do Porto, metade da minha vida eh, já, já, já está fora de Portugal, trabalhei em muitos países e atualmente eh, estacionei em Cabo Verde, que é de onde estou a falar. Sou investidor há, há alguns anos já, portanto com, com, com, com experiência nos mercados financeiros, tenho eh, todo o meu património eh, no mercado acionista, tecnicamente poderia viver da minha carteira, mas continuo, porque isto é... é, é a bolsa é para a vida, é um legado que eu quero deixar. Eu, eu sigo muitas pessoas, tenho como vos disse, a experiência, mas senti num determinado momento que precisava de voltar aos básicos. Imaginem uma coisa assim tão, tão, tão utópica como um licenciado de repente sentir que tem que vir à quarta classe para buscar básicos que, que, que no seu caminho de... De evolução nos mercados financeiros de alguma forma se sentiu. Eu, eu, eu, toda a experiência e todo o conhecimento que eu tomei nos mercados financeiros, quer primeiro teoricamente, quer depois porque uh, comecei a pôr o meu capital, como se diz uh, em inglês, uh, skin in the game ao ponto de colocar todo o meu património uh, no mercado acionista foi crescendo, foi crescendo e, e, e às tantas uh, cometi, e, como todos, alguns erros para, e percebi que precisava de voltar aos básicos. E, e vendo uh, tanta, tanta, tanta coisa que se vê hoje na, na internet, uh, também, também seguia o Frederico e achei que o Frederico, é um jovem competente, uh, uh, seria uh, aquela pessoa que eu poderia ter como uh, o básico que eu precisava de, de, de, de receber para, para me, me realinhar em alguns aspectos, uh, que às vezes a confiança e, e o conhecimento nos, nos leva a. Uh, uh, a, a, a, a, a trilhar caminhos que depois não, não, não, não, não são os mais adequados. E por isso eu, eu, vim fazer o curso uh, do Frederico Santarém, uh, o Frederico é uma pessoa extremamente uh, competente uh, do meu ponto de vista, e digo-vos porque realmente uh, tenho alguns anos de experiência no mercado financeiro, portanto posso aqui uh, dizer com, com propriedade do meu conhecimento e da minha experiência, é uma pessoa competente. É, é realmente alguém que faz um trabalho sério, que vos quer ajudar e que nos quer ajudar e por isso penso que o Frederico será a pessoa certa para vos dar essa, essa base que vocês precisam para, para, para poderem efetivamente atingir os vossos objetivos e poderem rentabilizar o vosso dinheiro, porque... É, efetivamente, hoje quem, quem não olhar para as finanças é, com esse rigor e com essa disciplina nunca será ao vivo. E obrigado, Frederico